E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje Posso ser é o seguinte, mano, esses vídeos de desastre natural no canal sempre vai bem, galera curte pessoal que quer, que, quer, que quer inscrito assiste, aí o YouTube começa a recomendar E eu vejo que um pessoal, por outro lado, um pessoal... É, não gosta muito Ou às vezes espera que um tsunami Seja criado no meio do vídeo E pelo menos o tsunami não Mas o tornado sim Eu não tô... Já fiz vários vídeos de tornado Já viram vários vídeos de tornados aqui no canal Mas no caso desse vídeo aqui Que a gente vai assistir agora É simplesmente Incrível o que esse cara faz Eu recomendo muito o canal dele Inclusive o último vídeo que ele soltou Acho que há oito meses atrás Tá com 24 milhões de views é bizarro. Ele faz esse... Ele faz algo incrível, mano. Não é de, não é de tornado, acho que tem, esse aí tem um milhão e 80.0. Mas o, esse vídeo que tem 24 milhões é uma, uma tempestade de areia, assim, no GTA bem louca. E nesse caso é o tornado, olha só. Ó, os, os postes pegando faísca ali. Você não vê isso no GTA, essa é a grande realidade ele O cara manja, ele demora muito para soltar vídeo Ele demora muito, porque isso aí dá muito trabalho Bom, eu tive que cortar o vídeo aqui Porque chamaram Vamos ver esse vídeo aí Se eu não me engano eu assisti Esse, esse vídeo, mas ele deu uma modificada Ele teve uns problemas de direitos autorais Olha o tornado, velho Vou baixar aqui Olha, puxou isso daí a gente consegue fazer no jogo. Mano, eu queria que alguém desenvolvesse um mod que você apertasse o botão, a água do, do, do mar levantasse e, mano, ia ser top. Eu acho que o Julio Unib, não sei, cara. O Julio Nib tinha que tentar fazer, cara. E até hoje ninguém... Só tem aquele mesmo que a água passa, né, do... Cobre toda a cidade, mas... fica umas ondas grandes também, assim. Mas, tipo assim, um. Crescendo. O... Isso aí tá lembrando, sabe o quê? O vídeo do. Tá lembrando. Aquele filme Twister, Tornado, sei lá. Tá lembrando bastante, mano. Ah, ah tô. o Tornadão. O Trevor virou um caçador de tornado. Eu lembro que aquele filme era mó louco, mano. No início, assim, do... Do... do... Há um tempão atrás, se você achou esse filme... Os caras falavam... Pedro de Deus... Okay. Olha... O oh, bicho quebrando tudo, ai, oh, ai! Oh, oh, oh. E ele tá querendo que os caras queria pegar, né, a intensidade, sei lá, no filme se não me engano, Queriam entrar no meio do tornado para ver a força, uma parada assim. Eu não, não lembro muito bem o filme, mas era um filme bem legal. Eu lembro que a vaca passa assim, o tornado puxa ela. Ah, o Trevor é um caçador de tornado lá. Eita! Já era para ter sul. Ó, oh. Nossa, foi sugado, velho. Olha isso dentro do tornado, que louco! Caraca, moleque, jogou o carro dele longe. Engraçado que o cara pegou meio que fez um. Um carro pra aguentar, né? A estrutura. Olha isso, véi. Caraca, mano. Esse tornado tá muito louco. Ah, eu não tô fazendo tanto vídeo de tornado porque... Ele tá pesando muito, mano. Tá lagando muito o, o jogo, velho. Eu praticamente não consigo gravar, tá ligado? Olha isso, quebrando tudo. Caraca, moleque. Nossa, olha a pressão. Matou o cara, quebrou tudo dentro, velho. Que louco. Olha o cara ali rodando. Eu acho que eu sei porque ele fez nessa região. Tem menos coisa, velho. Olha, tá varrendo tudo, mano. Olha o carro. Nossa, que top, cara. Olha isso. Essa imagem, mano. Que top. Acabou. Olha o Franklin. Acabou o tornado. Será que vai, vai... Ih, caramba. Agora tá em Los Santos. Será? Será que tá em Los Santos agora? Nossa, ele se formando, véi. Olha que louco. Nossa, que top, véi. Ó. Meu amigo... <risos> Essas panelas na cabeça, maluco Que louco Top, cara O cara colocou Ó o golfão, o golfão Olha o carro, mano Tornado começou lá no instant e agora tá. Olha o Chop, velho. Juntinho com o Franklin ali, velho. Que louco. Olha ele quebrando a janela toda, cara. Eu, sinceramente, não sei como é que esse cara faz isso pra quebrar a janela, velho. Sinceramente. Olha, cara, balançou na casa inteirinha. Muito louco né mano, muito top velho, olha lá, acabou, nossa olha o rastro de destruição, Caraca olha isso velho, o carro do Franklin da Brava, Olha o rastro, mano. Ih, caramba, de novo. Ó. Oh, olha ele se formando, velho. Que louco. O cara fez o certinho o tornado se formando. Olha isso. Caraca, rachou! Olha o prédio mexendo. Mano, imagina um tornado no Brasil, velho. Nossa, ia destruir tudo, cara. Lá nos Estados Unidos que é as casas são reforçadas já. O helicóptero do que da Band, o barãozinho da Band. Olha se o cara fez ele se formando e coisando. Ih caramba, o tornado vai passar no trem. Nossa, cara! Galera, esse foi o vídeo. Esse canal é maravilhoso, é sensacional. Que pena que... É, demora pra postar vídeo, porque dá muito trampo. Olha o cara fez dentro do jogo, mano. É quase um filme, né, mano? vou ver. Olha destruindo a casa. Mas é isso aí. Eu sempre vou tentar trazer vídeos assim pra vocês. É... E se gostou, clica no gostei. Me segue nas redes sociais. Até a próxima. Fui!